Receitas Quali Empadinha de Queijo Ingredientes Para a massa Duas xícaras de chá de farinha de trigo 125 gramas de margarina Quali cremosa Sal a gosto E duas gemas Para o recheio 250 gramas de queijo Minas ralado fino uma xícara de chá de leite, uma colher de sopa de margarina quale cremosa, quatro ovos, três colheres de sopa de farinha de trigo e folhas de dois ramos de salsa picada. Modo de preparo Para a massa, numa vasilha, junte a farinha de trigo, a margarina e o sal. Com a ponta dos dedos, misture bem até formar uma farofa. Adicione as gemas, duas colheres de sopa de água aos poucos e misture até obter uma massa homogênea. Reserve na geladeira por 30 minutos. Pré aqueça o forno em temperatura média. Para o recheio, numa vasilha, junte o leite, o queijo, a margarina, os ovos e misture até obter uma mistura homogênea. Para a montagem, divida a massa em 35 partes iguais e abra cada porção de massa em formas de empadinha com 4 cm de diâmetro. Asse por 3 minutos, retire do forno e com a ajuda de uma colher preencha as forminhas com o recheio. Retorne ao forno por mais 8 minutinhos ou até que a superfície esteja dourada. Salpique a salsa e sirva ainda quente. O tempo de preparo é de uma hora e meia e o rendimento, 35 unidades.